A vitamina dna é essencial para todos. Propriedades únicas. Poderoso auxílio à saúde. A vitamina dna é necessária para a prevenção da osteoporose. Necessário para melhorar a absorção de cálcio e fósforo. Suporta forte imunidade. Efeito positivo na saúde da pele. Melhora humorístico aumenta a vitalidade. A vitamina D desempenha várias funções no organismo. Ajuda a manter dentes e ossos saudáveis. Muito importante para a saúde do sistema imunológico. É essencial para uma boa saúde do cérebro e do sistema nervoso. Ajuda o pâncreas. Suporta pulmões saudáveis e sistema cardiovascular. Influencia a expressão de genes envolvidos no desenvolvimento do câncer. É um coprotetor, ou seja, previne algumas formas de câncer. A vitamina D afeta não apenas o tecido ósseo, mas também o intestino delgado, os rins e outros órgãos e sistemas. Pessoas com baixos níveis dessa vitamina são mais propensas a resfriados. Mais frequentemente do que aqueles que os recebem em quantidades suficientes. O teor de vitamina D nos alimentos é baixo. Com uma dieta normal, ocorre deficiência de vitamina D. Isso determina a necessidade de sua ingestão adicional. Imunidade e vitamina D A vitamina D é muito importante para a regulação da imunidade. A vitamina D previne o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, autoimunes e oncológicas. Sob a influência da vitamina D, ocorre a formação de células sanguíneas. A vitamina D tem um efeito anti-inflamatório. A deficiência crônica de vitamina D é um fator de risco no desenvolvimento de uma série de doenças graves. São doenças oncológicas, autoimunes e cardiovasculares. A deficiência de vitamina D é um fator desencadeante da psoríase e do vitíligo. Foi comprovado que a pneumonia por coronavírus ocorreu mais severamente em pessoas com níveis inicialmente baixos de vitamina D no sangue. Com a falta de vitamina D, são notados problemas de memória, dores musculares e insônia. A deficiência de vitamina D é a principal causa de raquitismo em crianças. A deficiência de vitamina D e a falta de cálcio associada são uma situação perigosa. Tanto na infância quanto em adultos, isso pode levar ao aumento de lesões. Deficiência de vitamina D e cálcio, surge uma situação de dupla ameaça. A violação do metabolismo do cálcio e da vitamina D leva a distúrbios no controle muscular e esquelético. Este é o caminho para a lesão. Com deficiência de cálcio no tecido ósseo, qualquer lesão é ainda mais perigosa. Pode levar a um efeito prejudicial maior. Vitamina D e cálcio são dupla proteção. Preste atenção aos produtos cálcio NSP. Também contém fósforo magnésio e vitamina D. Esses dois produtos NSP se complementam muito bem. A deficiência de vitamina D pode ocorrer quando é deficiente em nutrição, quando é insuficientemente formada na pele sob a influência da luz solar. Também em doenças do fígado e rins onde é metabolizado. A deficiência de vitamina D é a principal causa de ranquitismo em crianças. Vitamina D3-NASP, uma fonte de vitamina D de alta qualidade em um pacote conveniente. Colocalciferol Vitamina D3. Em um comprimido, 600 unidades internacionais são 15 microgramas. Isso é 150% da necessidade diária adequada. Aplicação muito conveniente. Para adultos, fácil de discar a dosagem certa. Muito conveniente para as crianças. Este é um comprimido pequeno e absorvível com sabor de pêssego e frutas tropicais. Embalagem grande, 180 comprimidos. A vitamina D3-NASP é obtida a partir de matérias-primas naturais e ecológicas da Austrália e da Nova Zelândia. Chamo sua atenção para o fato de que a vitamina D3 NSP no mercado 25 e na Turquia é apresentada em uma dosagem de 600 unidades internacionais, ou seja, 15 microgramas. Na União Europeia e na América, a dosagem de 2000 unidades internacionais é de 50 microgramas. Aqui está o produto na Turquia 600 unidades internacionais de 15 microgramas. Mercado da União Europeia, um comprimido contém 2.000 unidades e 50 microgramas. Mercado dos EUA, dois comprimidos equivalem a 100 microgramas. Um comprimido de 50 microgramas e 2.000 unidades internacionais. Assim como no mercado da União Europeia. Chamo sua atenção para o supercomplexo INSP. Vitaminas, incluindo vitamina D, antioxidantes, minerais oligoelementos, extratos de plantas. O ANA garante que você obtenha vitamina D suficiente. Voltemos às perguntas. Preciso tomar esses comprimidos? Existe vitamina D suficiente na nossa alimentação? É possível obter vitamina D durante o bronzeamento e não tomar pílulas? Vamos começar com a questão das queimaduras solares. Você pode obter vitamina D de queimaduras solares? Sim você pode. A vitamina D é produzida durante a exposição ao sol. No entanto, os protetores solares bloqueiam a produção de vitamina D na pele em quase 99%. O vestuário é de cerca de 60%. Se você não se proteger dos raios solares com insolação excessiva, pode ter câncer de pele. É muito perigoso. Existe vitamina D suficiente na nossa alimentação? Para obter 400 unidades internacionais de vitamina D, você precisa comer 150 gramas de salmão ou 850 gramas de bacalhau diariamente. 400 unidades de vitamina D equivalem a cerca de 20 gemas de frango, 100 gramas de fígado animal, até 50 unidades de vitamina D. 100 gramas de manteiga, até 35 unidades de vitamina D. Gema de ovo, até 25 unidades. 100 gramas de carne, até 13 unidades. Em 100 gramas de óleo de milho, até 9 unidades. Em leite, até 4 unidades por 100 mililitros. Necessidade humana diária de aproximadamente 600 unidades internacionais. Vamos voltar mais uma vez à questão de saber se há vitamina D suficiente em nossa alimentação? Não, não o suficiente. Você pode obter vitamina D de queimaduras solares? Sim, é um caminho perigoso. O câncer de pele está se tornando mais comum. Devo tomar essas pílulas? Faça sua escolha saudável. A empresa NSP fornece um produto de alta qualidade, conveniente, natural e muito eficaz.